No primeiro período de confinamento e de ensino à distância, as bibliotecas do Agrupamento de Escolas Poeta António Leixo tiveram de pensar na maneira de continuar a sua missão de apoiar a literacia da leitura e também o desenvolvimento da escrita. Até porque essa era uma solicitação que alguns professores nos fizeram na altura. Encontramos várias soluções, cada uma delas mais adequada a um determinado público ou a uma determinada biblioteca, mas para além destas, quisemos também que houvesse uma que conseguisse unir e que fosse comum aos diferentes níveis de ensino, mais ainda que fosse capaz de unir toda a comunidade escolar, tanto alunos como professores, funcionários e encarregados de educação. Esta teria de ser uma atividade de participação livre, com uma tonalidade lúdica, divertida, até porque todos precisavam de um escape para aquele ambiente opressivo do confinamento, A nossa opção foi então pelos desafios de escrita, aproveitando para pedir em cada um dos desafios um tipo de texto diferente, um pouco para dar a resposta à disciplina de português em que os vários tipos de texto têm de ser trabalhados. Claro está que antes de lançar o desafio era necessário pensar qual ele seria, produzir um cartaz, fazer a publicitação através dos blogs, da do Google Classroom e também através do e-mail, e depois era necessário dar o retorno publicando os trabalhos. Que esta é uma das coisas importantes que o nosso público está à espera. Quanto aos resultados que obtivemos, no primeiro ano em que lançámos, no final do ano em que apareceu a pandemia, 19-20, os resultados foram excelentes. Tivemos uma participação muito alargada que incluiu alunos, professores e ainda outras pessoas. Por isso mesmo acabamos por continuar com o projeto já depois das fases de confinamento e neste momento, apesar de termos tido alguma quebra não muito significativa nas participações, pretendemos continuar com este projeto para o próximo ano letivo. Esperemos que gostem daquilo que aqui apresentamos. No caso de pretenderem aplicar um projeto semelhante na vossa escola, na vossa biblioteca, gostaríamos de saber qual é o vosso retorno e quais foram os resultados que obtiveram. Bem ajam e até uma próxima!